O Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro de arroz. Só nesta safra devem ser 8 milhões e meia de toneladas. E cada vez mais empresas investem em tecnologia para a cultura. Na 27ª abertura oficial da colheita do arroz, é possível, por exemplo, comparar manejos. Nesta lavoura, um arroz com uso correto de defensivo. E em uma parte, a proliferação de capim-arroz. Aqui, uma planta sem anti-estressante e outra com. Dá para notar como a planta fica mais frágil, com panículas desuniformes e grão de menor qualidade. Que a gente faça um manejo mais adequado de lavouras de arroz, pensando principalmente em manejo de plantas daninhas, né? entregando para o pós-emergente numa condição ideal de aplicação. Com isso, com essa condição ideal entregando para um pós-emergente, eu, eu contribuo para um manejo de resistência. Claro que o produtor que investe em tecnologia está pensando em produzir mais. Esta marca de semente de arroz híbrido trouxe duas novas variedades, que claro, produzem cerca de 10% a mais. Além disso, a variedade é tolerante a bruzone e pode ser colhida até 120 dias após o plantio. Além das duas variedades inéditas que se adaptam ao sistema pré-germinado, a marca trouxe outras três, que garantem grãos de alta qualidade, como os longos finos, que são os preferidos dos peruanos. Hoje nós temos variedades com alto teto produtivo e com um ciclo muito rápido, onde você tem um diferencial de produtor poder colher no cedo e poder, com isso, pegar o um melhor preço do arroz. Já esta outra empresa lançou uma campanha para alertar o produtor sobre a produtividade das panículas, que comprometem os rendimentos do arroz. O estudo aponta que, se 3% das panículas são afetadas, a perda é de 6 sacas por hectare. Com 15%, a perda chega a 30 sacas. Se tu pegar o custo hoje dos fung... do... de uma aplicação de fungicida, e, e analisar com, o retorno que tu tem com uma com essa aplicação em cima do nível de perda desse de 6, de 10, de 15 sacos por hectare, e, e reforçando ainda a, a, a campanha, é muito difícil tu conseguir visualizar na lavoura 3%, ou até 5 para cima tu até consegue, mas 3%, tu tem 6 sacos por hectare de perda e 3% de panículos afetadas, é muito difícil tu conseguir visualizar na lavoura. Tecnologias que garantem crescimento para as empresas. E bons lucros para o produtor.